Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o um monstrão da química, com mais uma dica ENEM para vocês. Se liguem na dica de hoje, estequiometria, um dos casos que pega mais do seu pé, com certeza. O caso de reagente limitante e reagente em excesso. Vem com o mostro. olha só, o lance é o seguinte, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Aqui, o nosso, o nosso raciocínio na estequiometria vai ser um pouco diferente. A gente está acostumado com o quê? Armou a regra de 3, fez a conta, achou o resultado. Aqui nós vamos trabalhar com hipóteses. Então, você vai ter que saber interpretar os resultados que você está achando. Tranquilo? O lance é o seguinte, ó, nós vamos ter dois grupos de reagentes aqui. O reagente limitante e o reagente em excesso. Mostrou como é que eu sei que uma questão de estequiometria vai trabalhar com reagente limitante em excesso. Geralmente ele vai fornecer para você numa questão de tecometria qualquer, estequiometria simples, rendimento, pureza, ele vai te informar uma quantidade de um reagente ou de um produto e vai pedir uma outra, tudo bem? Então você vai ter um composto, que você vai usar a massa molar, enfim, volume, e o outro que você vai querer descobrir. Na questão de excesso limitante, a minha dica, filhote, é a seguinte, ele sempre vai colocar para você dois dados Duas massas, dois volumes relativos aos reagentes, sacou? Então, com certeza, um desses dois está em excesso, tudo bem? Esse é o padrão, então a dica é... Caiu o piloto, volta aqui, piloto. Então a dica é, tem dois dados, tem duas informações sobre reagentes? Com certeza, essa questão vai ser uma questão de excesso limitante. Bora? Vem comigo então. O lance é o seguinte, reagente limitante é aquele cara que vai ser totalmente consumido Reagente é, em excesso é aquele que você tem mais do que o que você precisa para consumir esse limitante, tudo bem? O exemplo é o seguinte, ó, eu tenho três canetinhas na minha mão, três pilos aqui, vou colocar as outras aqui, tenho três pilos, beleza? Cada pilô precisa de uma tampa, então eu tenho três pilos e cinco tampinhas, tá vendo aqui, ó? ó. Três pylôs e cinco tampinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem é que está em excesso aqui? As tampinhas. Eu tenho mais tampinhas do que o necessário para tampar esses pilões. Quem é que é o limitante? O corpinho do pilô. Eu só tenho três, então tenho menos corpinhos do que tampinha. Foi ou não foi? Então, que bom que você conseguiu entender esse exemplo aí. Vamos agora para a parte prática. Se liga. Eu coloquei aqui um exemplo bem tranquilo, que é... Eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água. Ponto. E aí... Eu coloquei o seguinte esquema aqui. Eu coloquei num sistema fechado 40 gramas de hidrogênio gasoso para reagir com 32 gramas de oxigênio. Hum. Então eu olho e já desconfio direto. Pô, eu acho que o hidrogênio está em excesso. Você pode também desconfiar do oxigênio. Não tem problema, o importante é a sua interpretação. Então vou fazer o seguinte, rapaz, esses pilotos estão vivos. Então eu vou esquecer essa massa de hidrogênio, tranquilo? E vou trabalhar com essa massa de oxigênio, os 32 gramas de oxigênio. Então, pelas massas molares aqui eu já coloquei para você, né? A proporção é de 1 para meio a cada 2 gramas de hidrogênio, ou seja, 1 mol de hidrogênio em massa, eu tenho meio mol de oxigênio. Metade de 32, 16 gramas, tudo bem? Então, a cada 2 gramas de hidrogênio que são consumidos, você precisa consumir 16 gramas de oxigênio. Show! Então, continuando minha regra de 3 aqui, eu esqueci o hidrogênio, Deixa ele quieto. Então, qual vai ser a massa de hidrogênio que vai ser suficiente para consumir 32 gramas de oxigênio? 32 gramas de O2, tudo bem? Cara, daqui para cá você viu, com certeza você percebeu aí na sagacidade, que daqui para cá você multiplicou por 2. Então daqui para cá eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2 também. Então nosso resultado final aqui, ó, 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio. Opa, pera aí. Interpreta então. Essa é a quantidade que eu precisaria para consumir esses 32 gramas de oxigênio aqui. Pera aí, então eu tenho mais ou menos do que o necessário? Quanto a gente tinha mesmo? Eu risquei lá em cima, ó, vou até escrever de novo. A gente colocou no sistema 40 gramas de hidrogênio. Peraí, cara. eu preciso só de 4 gramas, eu tenho 40. Então, peraí, eu coloquei muito mais hidrogênio do que o que eu realmente precisaria, sacou? De quanto é o nosso excesso, então? Nós temos 4 sendo consumidos e o resto sobrando. Qual é a diferença? 40 menos os 4 que foram consumidos dá quanto? 36. Então você tem um excesso de 36 gramas de hidrogênio. Ah, Marquinhos, mas ele me perguntou qual é a massa de água que vai ser formada. Cara, não tem problema. A minha dica é, esquece quem está em excesso. Já achou quem é o limitante? Trabalha sempre com a massa do limitante. Tranquilo? Beleza? Cara, eu vou deixar você tirar o seu print aqui. Printa aí. Beleza? Essa foi só uma dica, Enem. Se você quiser essa aula completa com exercício, com mapa mental, com podcast, acessa lá na nossa plataforma Bioexplica e tem acesso a esse conteúdo monstruoso que a gente está fazendo aqui para você. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!